Fala galera, aqui quem tá falando é o Kawan trazendo mais um vídeo com vocês aqui. E dessa vez eu estou aqui com o Pedro. Fala oi, Pedro. E aí, Pedro, aí galera. galera? Hoje dessa vez eu vou abrir o meu baú que eu ganhei aqui, ó. O baú lendário. Vamos abrir aqui, ó. Ah, lendário é o quê? O baú mágico, tô doido. E depois vamos fazer uma batalha aqui, ó. Pra ver qual a carta que vai ganhar. Bora ver. 690 de ouro. 9 canhões. 10 espíritos de fogo 11 globin 23 mobadeiros Veneno Bruxa fogo de... <risos> Dessa vez eu não tem sorte Eu achei que ia vir uma lentada aqui Eu também galera Bora ver aqui, bora fazer Deixar esse baú aqui, esse baú em abrimento E Acho que eu vou batalhar com esse deck mesmo né não? Vamos batalhar aqui agora. Vou desvestar aqui. Eu posso... Ah, pode distrair. Já fica com flecha na mão. Vou usar isso. O exército de esqueleto. Flecha e... E... Rumo... A fúria. Vai atingir mais rápido. Ah, Eles vão acabar parar. com... Isso aqui rápido. Mas eu vou... Usar... A... Ortei de Serras Esse cara tá achando que é velho Caraca Mas pelo menos o, o Pekka eu destruir, não foi? Foi mesmo Agora vamos colocar o Bebê Dragão Bebê de Wadden E o exército de esqueletos Agora se ela esperar o elixir encher Eu faço isso Vou Colocar tudo aqui ó Acaba com ele rapidinho Ih caraca Ali tem que ser um de cego Colocar aqui ó pra ele não matar A Valkyrie achando. Será que ele achou que a Valkyrie ia matar a Horta de Deve <risos> estar tá com um, um pouquinho de só na minha cabeça. Vamos lá, essa aqui e aqui. Bem, não tô, não preparado. Depois tu luta uma luta aqui. Deixa eu Desço espelho aí pra eu falar pra vocês. Uhum. Agora o é que eu faço? É um esqueleto chique morre o dragão vai acabar então agora ficou melhor a vestir multiplicou duas vezes agora vou usar o balão e depois o mago a ah, mudança de planos e o dragão o mago tá fúria, aqui ó, é, Caraca, na sorte ó, oh, só faltava 50 ali ó, galera. Dessa vez, agora vamos aqui. Você para ver se dá só, vamos ver aqui. vai você pra ver se dá só, não é? Eu já tô acostumado, não deixa um... se daqui mesmo, viu. Agora então, vamos ver você batalhando, né? É. Ai, meu braço. Vou começar com uma horta de servos. E balão pra achar. Eu acho que ele vai arrumar uma horta de servos aí também, ó. É. Valque. Enquanto ele tá ali por causa do meu balão. Eu vou... Acabou. Uma, a flecha, a flecha. Você arrumou a fúria aí, ó. Por nada. Ah, foi a flecha. Achei que foi a fúria. Eu não tinha é. percebido direito. Não adianta, meu mago ganha de tu. Tu meu mago é bom. <risos> aí ó. Tem uns esqueletitos. Pra combinar. Uh, e aí, galera, ah, aqui ó, ah porta do céu. Agora você espera, galera. <risos> eu, eu tenho que fazer isso aqui, galera. Ai meu Deus, vai, vai matar. Vai, não vai, não. Tem que matar eu matei o Matelo. <risos> Olha lá, quando você coloquei colocou... okay. <risos> ele acabou. O balão. Vai arrumar por aí e eu acabar logo. Ah, não, não, não. Ah, droga, gastei galera, cheiro, com... a à toa. errado, não deu. Chamei errado, galera. Nossa, você colocava X-Besta ali, ó. Comei. Esperava encher e colocar lá. Ele, é, com certeza ele vai colocar um. Uhum. A bruxa, ou senão não, que voa. Tem que botar. Só que Que merda, cara. Que merda. <risos> Mas gente, quanto o Príncipe o, o acho que vai matar. O mago acho que vai matar. Só a pode. bruxa não apareceu? Vai arrumar o X-Besta. Acima. Esse X-Besta aqui. Não, no outro, no outro, no outro. Ah, lá. Ah, que merda. <risos> você viu? Velho, deu, deu uma bugada aqui o jogo. O jogo bugou, velho. O morreu. O dragão morreu. Uma flecha, a flecha. A bruxa vai acabar com você rápido, quer ver? Galera. Well, o eu tinha o PEKA? que eu não usou antes? Nem sei. Vai mamãe! <risos> Flechas. Morreu. Morreu. <risos> eu acho que nesse deck eu tenho que colocar respelhos. Ah, era. Meu, pô. Já era. Merreu galera, merreu <risos> Merreu galera Não tivemos sorte, mas nós deixamos muito bom de vida e menos 24 Curioso, né? Por o que? Desse... Troféu? Se descer vai ser um problema Deixa eu ver Ah, já tô com dois mil dinheiro, nem percebi Então, vamos... Você pediu alguma época? Pedi, mas só que... Já acabou o tempo aqui, ó. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal. Fala Toma, um oi. Oi, oi, oi, E tomara que na próxima. Na, no próximo baú de carta boa. É. Então, valeu, falou e. Fui!